Bom, espero que dê bom Obrigado, deuses da solo kiwi Vou do kiwi aqui mano, olhou a troca isso Maestria, é? Parabéns! Porque seus pais nunca tiveram orgulho de você E o medo do Darius ligar o Ghost pra ser de level 1 no não foda-se Esses monodários são maníacos mano Mano, Darius é meio forte, tá ligado? Tem um pouco de medo dessa Comecinha Ah, beleza, Beleza, pô. O cara pode estar tá aqui, mano. O Darius dá flash E. The true sound of my blade are of the eye. Beleza, pô. Acho que o Darius deu bem na real, mano. Boa, Catarinona oh, O time não tem CC, mano o CC dos caras é o E do Darius, velho Catarina vai fazer a festa, mano Espero eu Catarina. Ai... Quase ah, Eu vou uma foto. Errou, morri Ah, mano O cara errou tudo, mas ele me mata que o boneco é muito forte ah! Eu acho que se eu corresse eu saia é vivo, se pá, será que dava tempo de chegar na torre, mano? Eu julguei que não daria, mas parando pra pensar friamente, acho que dava uh, peguei seis, só fugiu Legal! Ah, ele aguenta mais uma gank, cara! O Zed só ganka, mano! Boa! Oh, Catarina fidada é o que a gente busca nesse game, mano! Catarina fidada é Dream! Bom, o Zed não tá aqui, porque o cara. para lado da torre. Vem do meu jungle. ferro a Catarina morreu. Foi bom, foi bom no final Mano, tipo, eu não mato o cara, velho É, amigão, deu B.O. pra tu, hein, amigão? Meu jungle apareceu! Safe, fiquei forte agora, mano. Fiquei naturalizado, gold pra caramba. Boa, oh, amigo. Ah, falta tá muito ainda de dinheiro, segundo item. 600 de gold. Se eu conseguir levar essa torre aqui, eu caio no meu item, tá ligado? nisso não ah, sabe esse, esse jogo tá pegado não é que eu levo isso daqui eu vou tentar levar com ele aqui mano tem que um Darius né se eu fizer isso eu vou de ver só Eu vou de berço de qualquer jeito Tem duas opções, opção número 1 eu tapo no Drake pra lutar Opção número 2 eu vou top e levo a torre não tem como lutar sem o Rakan não eu vou puxar top, adeus Tamo fazendo a tática do Lord Semi Só aguivar os dois primeiro Drake Agora a gente luta do próximo Drake, tá ligado? Essa aqui é a estratégia do Lorde Semi, pra quem não tá ligado Ei lá o que tá pegando aqui, mano De shielda, me, ajuda, me ajuda. Ai cara, morri velho! Mata ele! Mata ele. Uh! Boa time. Começando a aparecer uns caras bons. Tamo subindo de elo, né, mano? Devagar e sempre. É família brasileira É família brasileira, deu ruim pra vocês, hein? não queria falar não Cheguei bravo, cheguei bravo Fui, mais... Fui longe ali, não esperava ir tão longe não, confesso. É bootcamp? Sim! Estou jogando no EUW Em breve cairemos com os Corno Que estão jogando Mundial Só não estamos caindo ainda Porque joguei louco. Joguei de AD Carry no Tilt Aí fiquei com 30% de win na minha conta Mas já arrumei já, tá certo? Nossa, 2 levels no Darius O P nossa, que roubado, velho. Ai. Eu não sei, meu time só juntou top foda-se de nada, né? Então vem então. Ah, seus arrombados, vai me matar assim, pô. Quase morrer, seus manicórnio. Ih, acabou o jogo já. Deu nem pra eu comprar meu item, mano. Vitória! Bom, deu um finalmente. Nossa, ele dá nem pai. Nossa senhora, mano. Vou lançar o adzinho e vou ver do team, mano. Se o team não, não vier, eu boto na fila. Não sei nem onde ele tá, deixa eu ver. Se eu acho ele, mano. Já venho. Ô... Oh. Deixar fora da fila, já veio, deixa eu ver se eu acho ele